Fala, Arki! Tudo 100% com você no conteúdo de hoje. Então nós vamos falar sobre como modelar, fazer modelagens de dados incríveis utilizando MDL 2.0. Nós vamos falar tudo sobre modelagem de dados. Se você ainda é um iniciante, não conhece né, sobre modelagem de dados, você vai entender como fazer uma modelagem e vai entender cardinalidade, como colocar um banco relacional lado a lado com um banco não relacional e muito mais. Então, bora para o conteúdo! ARC, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu divido técnicas e estratégias para ajudar você a projetar softwares como um ARC Expert. E caso você ainda não seja inscrito no meu canal, então fica o convite para você clicar no link aqui embaixo e se inscrever agora mesmo, ativando também o sininho de notificações para você ser notificado sempre que a gente lançar um conteúdo novo por aqui. Legal? Então, convite feito, bora lá para o conteúdo. Olha, Ark, este é um tema muito importante porque na maioria, na imensa maioria dos casos, onde se tem algum tipo de dor, né, quando a, a gente observa aplicações em produção rodando, aonde tem a maior dor é na camada de dados. Tipicamente é porque se negligencia, né? Se deixa para lá uma etapa importante da concepção de um software que é exatamente fazer o desenho da camada de dados, é uma das camadas mais importantes. Todo o resto depois é feito em cima dela, é feito para é, mandar, enviar dados, processar esses dados de uma certa maneira, né? E esse step de colocar dentro do banco de dados, né, e depois a estratégia de coleta das informações, de como essas informações se relacionam entre si, é muito importante. Então, por isso, fazer um bom desenho logo no começo é, te traz ali uma certa tranquilidade, te traz uma solução melhor, certamente, na hora que você for efetivamente construir. E olhar que é assim realmente um grande desafio para os arquitetos, principalmente arquitetos de soluções e de software, né? É fazer bons desenhos, desenhos organizados de forma que seja possível, né? De uma forma simples classificar, organizar, processar, né? E também extrair esses dados dos repositórios, às vezes até para definir. Se eu vou para um banco relacional ou para um banco não relacional. E também de como que eu é, faço o link entre essas informações. Isso costuma ser um grande desafio para os arquitetos. E é maior ainda quando você vai às cegas. É por isso que eu gosto sempre de dizer que bons desenhos, né, bons diagramas, geram sempre boas soluções. Né? No final, a solução implementada acaba sendo o resultado de um bom desenho. E às vezes, né, como a gente estava falando aqui, se esse desenho estiver só na cabeça do arquiteto, fica muito complicado das outras pessoas entenderem e se ter né, um bom resultado final. E uma parada muito legal, tá, Arc? Muito legal mesmo, que eu estou dividindo com você hoje, algo que nós utilizamos na prática aqui na Arc. Nós fazemos uso de MDL atualmente para a maioria dos nossos clientes, a imensa maioria dos nossos clientes, né, utiliza MDL com a gente. E a gente, quando vai fazer um desenho, um modelo de dados, a gente também vem utilizando a MDL e os resultados têm sido incríveis. Eu tenho certeza que você também vai se beneficiar com este tipo de diagrama. É importante que você entenda que esse não é um trabalho é, simplesmente né, que vai trazer ali burocracia para o teu, é, pro teu projeto né, ou que vai ser algo desnecessário, que vai ser ali... É, colocado na gaveta ninguém vai utilizar ou que vai ser né, é, simplesmente perda de tempo Falou, poxa, eu já sei como que vai ser, o time já sabe vamos em frente tá? é, muitas pessoas acreditam né, nessas premissas e essas premissas fazem com que se é, deixe de lado né, negligencie esse trabalho esse importante trabalho né, de arquitetura logo no comecinho do projeto só para você entender um pouquinho das vantagens que se tem em fazer esse trabalho, tá? A modelagem de dados. A primeira delas é que você vai ter uma padronização de como os objetos são nomeados, os nomes das entidades, das colunas. Então não vai depender, né, de cada um colocar ali de um jeito e depois ter que ficar fazendo refactor ali, né, dos nomes, ajustando os nomes. Já vai sair certinho, né? Já vai ser pensado é, cada entidade, o nome da entidade, o nome, né? dos campos, se vai ser em português ou inglês, a notação ali, né, que vai se utilizar camel é, case ali ou notação, né, húngara. Enfim, né? É, tudo isso já é padronizado logo no comecinho. Então essa é a primeira grande vantagem em se adotar, em se fazer esse tipo de trabalho. A segunda vantagem é que evita e evita demais refactors. E aí eu não tô falando refactor por nomes, tá? Tô falando de refactor ali exatamente por uma tabela que saiu é, com uma coluna a mais ou com uma coluna menos, ou uma coluna que deveria estar numa é, outra entidade, né, Está na entidade errada, depois tem que alterar lá no banco de dados, e a gente sabe que isso daí acaba sendo uma grande dor, porque tem que sair alterando, né, em várias partes do código ali, em vários microserviços muitas vezes, ou então em códigos mais monolíticos, né? em várias partes do código, Acaba sendo uma dor, tá? Uma dor bem grande, essa, esses erros de banco de dados. É, Costuma-se aí gastar muito mais tempo né, ajustando os problemas de não se ter feito um desenho do que efetivamente fazendo o desenho. Então, esse é mais um motivo que eu reforço e insisto para que você aplique nos seus projetos, daqui para frente, o desenho, tá? Fazer os desenhos, fazer a modelagem de dados, é, aplique esse conceito no seu dia a dia. O terceiro ponto é que ele vai evitar que o seu modelo de dados não seja aprovado, ou talvez antecipe a aprovação né, da, da, da modelagem de dados por uma área. Né, caso a sua empresa tenha ali uma área de, de DBAs ali, ou de ADs né, que fazem validação de dados, eles já vão conseguir dar um, um de acordo mais rapidamente para você né ou talvez até ajude você complemente com alguma entidade que já exista né com algum database que já existe então é, é mais um ponto positivo fortíssimo tá e como última mas não menos importante vantagem em se si fazer esse trabalho logo no comecinho dos projetos é que nós efetivamente projetamos melhor todas as outras camadas uma vez que a gente tem ali Uh, o alicerce, né, pensando na, na estrutura de dados, a camada de dados. Eu gosto sempre de começar por ela, tá? A partir dela, eu consigo pensar em todas as outras coisas. Então, de acordo com o desafio que eu tenho nas mãos, ah, eu preciso de alta disponibilidade, é, de alta performance, né, enfim, de respostas ali near real time ou real time. Né. Então, poxa, como que eu vou projetar a estrutura de dados para responder para a minha aplicação? Eu penso primeiro nela e depois eu penso no restante todo, né? Fica muito mais fácil você projetar as outras camadas com a camada de dados bem fundamentada. Então, percebe, Ark, como é importante fazer esse trabalho? E olha, se você fizer esse trabalho utilizando uma anotação bacana, né? Que é o que a gente vai trazer para você hoje, fácil das outras pessoas entenderem e participarem do teu desenho, você vai ganhar o um engajamento delas, e essa é a coisa mais importante de um trabalho de arquitetura. É, se você faz um trabalho que não tem engajamento de ninguém, que é só é, para cumprir tabela, né, ou simplesmente para aprovação, muitas partes daquele desenho são bypassadas, são deixadas para lá pelo time, e muitas vezes, né, até na base do crachá ali de um papel mais alto, a sua solução vai para a produção sem usar devidamente o teu desenho, o teu projeto, então o engajamento ele é algo muito importante, e é por isso que a gente está falando de uma anotação mais simples, né, que você consegue até ocultar partes, você vai ver isso na prática aqui, partes do modelo, sem né, inferir ali, sem infringir a anotação, tá bom? Bom, então chegou a hora de nós é, irmos lá para o meu computador, onde eu vou explicar, demonstrar para você, é, na prática, no diagrama, como que funciona a modelagem com o MDL. Bora lá! Legal, aqui então, olha só, né? Que legal. Aqui nós temos os componentes que nós utilizaremos hoje nos nossos diagramas. E não são todos os elementos do MDL. Nós estamos usando é, apenas aqui a parte, tá? O que, que é a parte, né? A parte ou layer, né? É, é a camadinha aqui, é o componente, né? Que serve para ilustrar camadas, tá? camadas subcamadas ou partes, composições é, da nossa aplicação, tá? então eu coloquei aqui a parte em branco e a parte em cinzinha, né? porque uma das características do MDL é que eu posso colocar é, uma parte dentro da outra e montar objetos mais complexos ou mais bonitos, né? utilizando a composição das partes, colocando uma dentro da outra, então dá para você é literalmente montar ali né, uma organização de camadas e subcamadas com o MDL, isso fica muito legal e você vai ver isso nos nossos diagramas de hoje. Bom, aqui ao lado nós temos o black box. O black box no MDL né, ou caixa preta né, ele serve para representar elementos que eu não quero detalhar. Então, de repente, no meu desenho eu vou em uma determinada parte entrando no detalhe, vou explicando tudo no detalhe ali. Por exemplo, né, no caso de modelagem de dados, field, se é chave primária, chave estrangeira, é, enfim, a gente vai colocando tudo que precisa, né? E na hora que eu não quero mais entrar no detalhe, de repente, numa tabela específica, eu substituo por um black box e né, dela para frente todo o relacionamento dali para frente. É, fica abstraído, eu não preciso detalhar porque eu coloquei este elemento. Então ele ajuda muito, né, a simplificar a sua visão, fazer desenhos mais rápidos, mais curtos, né, e mais objetivos ali para entrega para o time técnico, ok? Bom, por fim aqui, último elemento é esse aqui, o database. O database é o único elemento que efetivamente é utilizado, né, é, no MDL para camada de dados, tá? Ele é o único elemento que representa o banco de dados, mesmo, né? Dentro do MDL. O restante aqui que a gente tá falando dos do black box, né? E aqui das partes, né? É, serve literalmente para a gente detalhar um pouco mais o que tem dentro do banco de dados. E essa é a beleza do MDL, né? Ele deixa a gente fazer isso é, sem problema nenhum, não infringe a notação. Bom, e agora falando sobre os conectores. Na verdade, o MDL tem um único conector que é o link, tá? Esse carinha aqui. É o único conector que existe. E ele serve para fazer a passagem de bastão de um objeto para outro objeto, ou de uma camada, né, de uma parte para outra parte. É para isso que o link serve, ok? E aí o link ele possibilita que a gente coloque aqui embaixo é, ou em cima, né, colocar no conector um texto um texto explicando é, do que, que se trata aquela passagem de bastão entre um elemento e outro elemento. Tá? O link deixa a gente fazer isso. E neste caso, como nós estamos falando de modelagem de dados, né, a gente está falando da passagem de bastão de uma entidade para outra entidade. Ou seja, a relação né, entre entidades ali é, que são pais e filhas, né, ou entidades que são é, primárias em relação às outras. Eu tenho a chave primária de um lado... A chave estrangeira do outro lado. Bom, voltando aqui é, para os conectores, né, na verdade como eu falei só tem um, que é o link. Né, o link ele pode ser utilizado também com a setinha dos dois lados. Isso aqui indica que eu tenho é, uma, uma relação né, dos dois lados, bilateral. Né, ou seja, eu estou falando ali que a conexão ela tanto vai para um lado quanto vai para o outro. Né, a passagem de bastão pode ser de um lado para o outro. Beleza? Bom. E aí nós temos aqui também uh, a composição, né, o MDL deixa a gente trabalhar com composição. A composição a gente utiliza né, ou colocando um elemento dentro do outro, ou utilizando né, é, essa setinha aqui, esse né, losango preenchido, que indica literalmente é, que o, a parte do lado né? onde está o losango é a parte que compõe a outra parte, beleza? Ela é composta... Pelo que está na outra ponta. E aí lembrando que quando eu não tenho essa setinha aqui, ó, desse lado, se eu não tivesse ela, eu estaria indicando que a minha setinha estaria aqui, ó, tá? Do lado do losango. Ela é omitida, logicamente, porque é mais importante demonstrar o losango do que a setinha do link, que é a direção. Né? Então quando eu não tenho direção, eu tenho o losango ali de composição. Eu estou indicando que a direção é no sentido do losango, beleza? E aí, para nós fecharmos aqui os nossos conectores, os elementos que a gente vai utilizar no nosso desenho, nós temos aqui o, o link traçado, né? Esse link traçado também é uma novidade do MDL 2.0, né? E ele indica que o link ele é fraco, ele é um link virtual, né? Que ele não acontece realmente, ele depende... É, de programação, por exemplo, para acontecer. Não né? existe uma relação é, física forte ali entre um lado e outro. Então isso aqui nós vamos utilizar nos nossos desenhos para representar quando a gente tem uma entidade de um banco de dados, por exemplo, relacional, fazendo relação, né, ligando-se ali com um banco não relacional. É né? uma ligação que o ID né, precisa bater dos dois lados, mas não tem uma constraint, né? não tem... Alguma coisa que garanta que esse ID é igual dos dois lados. Então, para isso, a gente vai utilizar é, esse link traçadinho, tá? indicando que a passagem de bastão ela existe, né? mas ela é virtual, ela é fraca. Né? Ela não é uma passagem de bastão forte, não é um link forte. Bom, então, com isso, a gente passou aqui por todos os elementos que eu costumo utilizar quando a gente vai fazer modelos de dados né? utilizando MDL 2.0. Somente esses elementos já são suficientes para você fazer qualquer tipo de estrutura de dados. Aqui, antes de nós avançarmos para os outros desenhos, né, é importante que você entenda que existem dois tipos de modelo de dados. O modelo de dados lógico e o modelo de dados físico. Qual que é a diferença entre esses modelos? A gente vai ver também, tá? Eu trouxe um desenho lógico e um físico para você, exatamente o mesmo, né? o mesmo cenário, para você entender efetivamente a diferença mas é, explicando para você a, o modelo lógico ele tem mais um viés funcional de explicar como que as, os dados se relacionam entre si né? ele não tem a obrigatoriedade ali por exemplo é, de trazer é, detalhes ali é, do, do meu banco de dados então por exemplo o tipo do meu banco é mais genérico eu posso trabalhar ali com é, texto né text number, né? Eu não preciso colocar é, constraints de PK, FK, eu não preciso ficar trazendo ali, né, informações, por exemplo, é, do campo, que é um campo de ligação entre uma entidade e outra, eu trago o que faz sentido para o negócio, tá? É, e não necessariamente ali os detalhes, né, de implementação. E a modelagem física, aí, ela sim, né, ela eu vou trazer detalhes de, de quantidade de caracteres que eu tenho, se pecar, se ficar, o campo, né, eu trago a coluna que faz PK, que faz FK, tá bom? Então, essa é a grande diferença, tá? É por isso que existem esses dois modelos. Uma é, é mais voltada para você discutir ali com o time de negócio, né? Montar ali uma visão inicial das colunas que vão ter ali para é, representar dados de uma tela, por exemplo. E o outro modelo é mais pro time técnico mesmo, de banco de dados e por aí vai, tá? Bom, é, hoje em dia é raro você ver quem utiliza modelagem lógica. A maioria das, do, dos arquitetos, né, das pessoas ali, trabalha com modelagem física direto, porque é mais objetivo, né? já traz tudo que o desenvolvedor precisa e já parte direto pro físico. Então nós vamos começar pelo físico, que é um pouquinho mais complexo, e depois eu trago só a diferença do físico pro lógico, tá bom? Então, bora lá. Bom, de volta aqui... É, ao meu computador, né, falando aqui um pouquinho sobre o que, que nós vamos utilizar aqui né, nesse desenho, tá, uma visão geral do nosso desenho antes da gente partir para ele, né, aqui eu tenho um, um modelo de dados simples, né, é, na verdade eu tenho dois micro databases, né, eu tenho um micro database aqui é, que é relacional, tá, e um micro database aqui que é não relacional, então eu tenho os dois modelos aqui, né, e a gente vai trabalhar no link entre os dois, tá? O nosso cenário aqui é o seguinte, eu tenho uma aplicação que tem dados pessoais que são sensíveis, né? Hoje em dia é importante a gente considerar isso, que eu não posso trabalhar é, com os dados, né? Toda, a todo momento ali os dados sensíveis serem propagados e colocados, por exemplo, no banco não relacional, seria impossível depois você é fazer uma limpeza né, dos dados sensíveis ali quando, por exemplo, não tem mais permissão para usar nome, endereço, e-mail de uma pessoa específica. E ao mesmo tempo, eu garanto né, que os dados estão sendo corretamente estruturados. Tá? Então, nesse cenário, né, nós estamos falando exatamente sobre uma aplicação que tem essa segmentação de dados sensíveis dos dados, que são as mensagens ali que são enviadas, disparadas, para o nosso é, usuário final. Com uma complicaçãozinha a mais, né, que o meu usuário ele pode é, configurar né, é, a forma como ele quer ser notificado. Então ele vai poder ser notificado ali é, na aplicação, através de um sininho, por exemplo, né, aquele sininho de notificações das aplicações, através de push, através de WhatsApp, né, de Telegram, ou então através é, de e-mail, tá? Então vão ser as formas aí que o nosso é, usuário poderá ser notificado, né? Eu tenho a configuração, né? Essa configuração que o usuário faz, cada usuário faz a sua, e eu tenho é, as mensagens que são efetivamente enviadas, né? Para WhatsApp, para Telegram, para e-mail, né? Eu tenho os, as mensagens efetivamente, tá? E do outro lado tem os dados do pessoais, né? Esses que tem que ser desacoplados aí, é, que não estão no nosso banco não-relacional. Essa parte toda de mensagem está em banco não-relacional e a parte sensível está em banco relacional. A gente está falando aqui de Postgre, né, para o banco relacional e de é, MongoDB para o banco não-relacional. Beleza? Então, à medida que eu for explicando agora... As entidades, eu também vou explicando os conceitos para você, tá bom? Do porquê que eu coloquei é, cada item e como que eu coloquei cada item aqui no nosso modelo de dados. Bom, vamos começar aqui pelo nosso banco de mensagem. Ele é um banco MongoDB, banco não relacional, né? E aí aqui eu estou utilizando é, o conector do link com composição, estou falando que aqui em cima, né, essa parte de cima aqui, ela é composta por essa parte de baixo aqui, tá? Então, eu tenho esse cara aqui, né, compondo, é, sendo composto, na verdade, pelo de cima, né? Só que a direção é essa aqui, ó. Eu tô indo para cima, beleza? É... E aí, o que, que eu tenho aqui em cima? Né? Aqui em cima, eu tenho uma parte, tá vendo que é um quadradinho? É uma parte, né? Essa parte, ela é a parte do meu banco de dados. Então, eu estou representando o meu banco de dados. Eu poderia ter colocado esse objeto de banco de dados gigante, né? E colocado dentro dele é, todo, todo esse desenho aqui, tá? Poderia, beleza? Mas vai ficar estranho. É, fica bem esquisito. Então, desse jeito aqui fica bem elegante, fica bonito, tá? Fica legal de você representar. E aí, aqui dentro, né? Eu precisei trazer é, a, a relação, um relacionamento com uma entidade que não é daqui, e eu estou falando da entidade de login. Essa entidade ela não faz parte desse banco de dados, ela nem existe nesse banco de dados. Mas eu quis representar que existe uma ligação fraca, tá vendo que eu tenho traçadinho aqui, é, entre ela e outras entidades. Então, para que isso fosse possível, é, eu coloquei aqui que ele é composto, é né, uma composição né, é, aqui do nosso banco de pessoas. Tá, então, tem um banco de dados chamado People, que é o banco meu Postgre aqui, né? E esse banco, ele entrega para mim a entidade de login dentro né, do, do, nosso, do nosso banco de dados de mensagem, beleza? Deixa eu tirar esses caras daqui, é, limpar a aqui, né? Vamos lá. Bom, aí o que, que acontece? Uh, aqui dentro do banco de dados de mensagem, né? Eu tenho uh, algumas entidades, tá? Vamos começar da, da primeira aqui, que é a parte de configuração, tá? É, aqui eu coloquei, como você pode ver, né? Uma parte dentro da outra, então eu tenho um quadradinho aqui que é a configuração e um quadradinho branco aqui dentro, ó, que é a, a composição, uma parte dentro de outra parte, né? E aí eu usei essa parte de cima aqui para indicar, né? É, para colocar ali o nome, né, e dar um aspecto mais bonitinho para minhas, para as minhas entidades, né. E aqui dentro eu coloquei um outro, uma outra parte, né, onde eu consigo detalhar, escrever, né, descrever literalmente todos os aspectos da minha entidade. O MDR deixa eu fazer isso com qualquer camada, né. Então ele possibilita que a gente faça isso com um banco de dados também. E aí aqui dentro, né, não tem uma obrigação de você é, colocar exatamente como eu coloquei aqui, tá, isso daí é o jeito que eu gosto de, de colocar, eu tento seguir mais ou menos, né, o que é parecido ali com é, o MER, né, com a modelagem de entidade relacional, para ficar, né, próximo também de, do, do, do universo ali de DBAs, de ADs, né, e também... É, gosto de utilizar termos que fiquem simples para o próprio desenvolvedor, né, para o time de desenvolvimento conseguir entender o desenho, se sentir parte da solução né, e também participar do desenho comigo. Bom, então aqui dentro, né, é, o que, que eu utilizei? Né, eu coloquei aqui o nome do meu elemento, tá, aí eu coloquei aqui na sequência né, o, um pipe para indicar que é, acabou, né, eu, eu dei o nome, eu coloquei um pipe indicando que terminou né, o, o nome, a atribuição do nome, e aí aqui eu coloco até em outra cor né, o tipo dele, beleza? Então no caso do MongoDB é muito comum você ter o Object ID ali, que é um, uma chave ali que é imutável, né, que nunca se repete, né, a chave primária ali da, dos meus elementos, né, na verdade toda chave primária, toda, toda entidade em MongoDB, né, toda coleção em MongoDB, tem é, um elemento chamado Object ID, que é, é do tipo Object ID, né? É um, é um ID ali que nunca se repete, beleza? É uma hashzinha. Bom, e aí eu coloco aqui na frente esse asterisco entre parênteses, isso aqui indica para mim que ele é NOT NULL, tá? Então, em todo lugar que você ver, né, eu tô indicando que isso é um campo obrigatório. Como se tivesse estivesse preenchendo a tela, né, e não é normal, né, nas telas a gente ver ali um asteriscozinho em vermelho quando ele é obrigatório. Então por isso que eu gosto de trabalhar também com esse asterisco. Você pode facilmente, né, colocar no rodapé aqui do seu desenho, é, quando coloca ali um asterisco, está indicando que ele é, é not null, né. Tem quem coloca dois asteriscos, né, indicando ali que ele é not null e unique, por exemplo. Tá? Eu não gosto de fazer isso não, tá? eu gosto de colocar só o asterisco quando é not nu, né? E quando ele é unique, né? ou seja, o registro ele não pode ser duplicado dentro, aí eu escrevo literalmente unique, tá? eu falo que ele é único. A gente vai ver exemplos assim, tá? Bom, daí aqui é, eu, coloco, eu gosto de colocar também entre abre e fecha assim, né? É, quando eu tenho detalhes de dados, que isso aqui no MDL, né, abre fecha, abre fecha, ele serve para você colocar uma descrição, colocar um detalhamento né, maior. Então eu estou colocando um detalhamento maior do meu campo, então para um, um valor default, é, para um incremento, qualquer coisa assim, né, que eu estou querendo representar, que ele é um autoincremente, que, é um, que ele tem um valor default específico, eu coloco entre abre e fecha, abre e fecha, né, maior, maior, né, aliás, menor, menor, uh, o meu valor default, maior, maior. Beleza? Bom, então, essa parte da apresentação de explicar o que, que a gente tem aqui dentro feita, vamos falar sobre a entidade propriamente dita. Aqui, eu tenho a minha entidade de configuração, tá? Essa entidade de configuração, ela tem alguns campos aqui, né, ela tem a chave primária, que é o ID, né, depois a gente tem aqui o login, eu tenho a, a, a parte de configuração, e aqui a configuração eu coloquei aqui em, entre chaves, né que ele é um objeto, na verdade, é, do tipo JSON. Tá? Então fica fácil depois para eu pegar do código esse objeto do tipo JSON e portar para o meu banco de dados. Foi pensado nisso. Né? Eu consigo pegar ali a, a, a estrutura de configuração quando o meu... É, usuário seta, né, ele falar, ah, eu quero receber, é para isso que serve essa tabela, né, pra ele falar ah, lá, eu quero receber notificação é, via e-mail, via WhatsApp, via notificação, então eu, eu falo o que eu quero, o que eu não quero, né, e gravo nessa tabelinha, beleza, de configuração. Então aqui eu tenho o login ID, tá vendo? O login ID ele serve exatamente para localizar o registro de configuração dentro dessa coleção. Né? Eu abro a coleção e vou direto no cara. Né? Eu procuro pelo é, login ID correspondente ao meu login, do meu usuário, na hora que eu for fazer um envio de mensagem, por exemplo. Tá? E com isso eu vou pegar a configuração desse usuário antes de fazer o envio. E aí eu consigo pegar ele de uma pancada só, porque é um JSON. Então, eu, eu pego o, o segundo registro aqui, que é o configuration, né? E já trago ele inteiro para a memória. Não tenho que ficar fazendo parse, ele já é um JSON, que eu preciso, tá bom? E aí, aqui, como você pode ver, né? A gente tem aqui é, todos os tipos aqui que eu suporto, né? Que é o tipo de notificação que eu quero receber ou não, né? Vai estar ligado ou desligado. Então, por exemplo, para o Pisani, eu poderia ter aqui WhatsApp ligado, Telegram... O app, né, a notificação do próprio app, push, e-mail desligado. Aí vamos supor que você está aqui, né, e você configurou tudo ativo. Ou seja, você quer receber notificação de todas as formas, por e-mail, por WhatsApp, por Telegram. Vai receber notificação em todos os lugares, que porque você ativou tudo, beleza? Tá, e como último item aqui, a gente tem se ele foi excluído ou não, deleted, né. Isso aqui indica se eu é, apaguei logicamente, né a minha configuração e por que logicamente porque eu vou ter uma relação com é, com a entidade aqui de cima né e eu não posso apagar uh, o registro de baixo ali né eu posso mudar essa configuração beleza mas eu não posso apagar ela é, exatamente porque é ela que tem o link do meu ID do login bom voltando para cá então é... Essa é a nossa tabela de configuração, né? A forma de nós nos localizarmos aqui, nos acharmos é através do login ID, né? E ele traz para mim a configuração que eu coloquei lá na minha tela. Eu então, fui lá na minha tela, coloquei lá é, ativo e inativo, né? Ativo para o WhatsApp somente, inativo para todo o resto. Esse cara persistido na tabela de configuração para o meu login, beleza? É para isso que serve essa tabelinha aqui. Bom, ela tem o ID do login, então essa tabelinha que está aqui, né, de login, que é um black box, é, ela está aí somente para é, elencar, né, esse link que eu tenho entre um banco e outro, tá? E através, por exemplo, do nosso login ID aqui, tá bom? Bom, aí olha só que interessante, aqui nós temos uma outra entidade, e essa entidade é uma coleção que ela é criada dinamicamente. Por que ela é criada dinamicamente? que ela vai ter um volume muito grande de registros e eu quero ter uma estratégia aqui de expurgo. Por exemplo, vai ter notificações aqui, sei lá, de cinco meses atrás ou de mais tempo, um ano atrás. Não me interessa mais, né? A notificação é uma coisa fraca, ela vale ali pro, pro, pro momento que você recebeu ela, né? Não vale, né? Para você <risos> consultar histórico de notificação de um ano, dois, três, quatro alguns casos até se aplica, né, mas para a maioria deles não. Então no nosso exemplo aqui eu quero trabalhar com expurgos. E aí o que, que eu fiz? Né? Eu coloquei aqui no finalzinho, é, entre abre e fecha de novo, assim, né, eu coloquei aqui ano, ano, ano, quatro vezes o ano e duas vezes o mês. Né? E eu estou explicando que esse cara aqui é ano, mês. De forma que, é, na prática, né, o nome da minha tabela, no finalzinho dela, a última coisa dela é ano-mês, tá? Então eu vou poder fazer um expurgo por ano-mês. Imagina que passou um ano, eu posso pegar todo mundo, né? De 12 meses para trás e limpar, matar as coleções, que já foi feito o propósito dele, tá bom? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Deixa eu limpar aqui. Eu tenho aqui o login ID. Por que eu tenho o login ID aqui? Porque eu vou criar uma coleção dessas por usuário. Tá, então eu não vou manter aqui, é, em uma única coleção, é, as mensagens, as notificações de todos os usuários. Isso daria um esforço computacional muito grande para o processamento lá do meu microserviço, que iria pegar as informações da minha coleção. Então eu já organizo, percebe? Eu estou segmentando o meu modelo de dados, não relacional, para que eu tenha mais performance, mais desempenho, né? Na hora de eu fazer o get da, da minha notificação para disparar lá para o meu usuário final, beleza? Para quem vai consumir essa notificação. Tá. E aí por fim eu tenho aqui o, o nosso a nossa notificação texto de notificação, tá? O texto de notificação está aqui porque é o nome da minha coleção simplesmente, ok? Então a minha coleção ela literalmente né se chama ali notification underline. Aí eu vou ter uma para cada ID de usuário e uma para cada ano-mês. Então tem é, duas segmentações aí, né? Um único usuário pode ter notificações de vários meses e anos, né? Então por ano-mês e por ID de usuário eu tenho uma coleção, beleza? Que são as mensagens enviadas para o nosso usuário. E aí, antes de falarmos do que nós temos aqui dentro dessa entidade, eu vou explorar a entidade ao lado, tá? porque ela também é base para essa entidade, que é a mais importante que nós temos. E aí vamos falar é, sobre o que a gente tem aqui dentro, tá? Eu peguei um errinho, tá? A gente tem um erro aqui, que esse message ID aqui está errado, tá? Então a gente vai ignorar ele. Ele é, na verdade, esse carinha aqui de cima, né? Que é o meu é, object ID. O modelo de dados é uma beleza, né? A gente sempre, na hora que vai mostrar, apresentar, pega sempre um probleminha, um detalhe normal, tá? Bom... Então, a gente vai ter aqui o Object ID, né, que é o meu ID da, da minha tabela, aqui da minha coleção de mensagens, né? Eu tenho o título, tá? É, o que é o título? O título, ele é a, a descrição primária ali da minha mensagem, né? É, é o title da minha mensagem. Depois eu tenho a, a mensagem propriamente dita, né? E aí aqui a gente tá falando que ele é uma string, Tá? E de novo ó, a gente está falando que é uma string e que é o um not null, né? Que eu estou colocando o asterisco ali indicando que ele é not null, tá? Bom, o dia que eu inseri, tá? É, na sequência aqui eu tenho quem inseriu e olha que eu coloco aqui, ó, o by login id. Por que eu tenho esse by login id? Porque eu tenho essa relação aqui, ó, aqui de baixo, tá? Eu estou indicando que eu tenho o ID do login que vem dessa entidade que é lá de fora, né, e tá aqui dentro, tá, então é, é aqui que eu tenho esse, esse link, é legal colocar meio que literal aqui no seu modelo, né, o login ID para ficar claro que ele vem daquela entidade que é externa, senão fica realmente estranho depois é difícil de entender, tá, toma cuidado com isso também. Bom, e aí que eu tenho se ele foi excluído ou não, deleted ou não, tá, bom, um ponto que eu acho que faltou falar aqui é o seguinte. A cardinalidade, a cardinalidade aqui, que nós temos, do login, tanto para essa entidade de mensagem, quanto para essa entidade aqui de configuração, ela é o quê? Ela é 1 para N. Ou seja, ela é 1 do lado de K e N do lado de K. Tá? Então, eu, eu sempre começo lendo a partir da ponta inicial do meu... Do, do meu link, tá? então esse primeiro número aqui indica o começo aqui, e esse segundo né, depois do pontinho pontinho indica o segundo a ponta onde está a seta a ponta onde está a seta é sempre o segundo elemento tá? de forma que às vezes fica um pouquinho estranho para você é, representar, né? mas é, é bem fácil de você você precisa ler facilmente, tá? olha por exemplo essa seta, onde eu tenho um aqui, ó, é o lado de cá é onde, é, é onde começa o meu. É, é o lado onde está aqui o meu login, tá? É o lado onde está o. Onde eu tenho um item, né? E a, o lado onde eu tenho N aqui, ó, elementos, é a ponta de cá. Então, eu coloco a letra é, perto, né? De onde está de onde a seta, né? Mais próximo da, de onde está a, a ponta. Né? Então, a letra. Perto da ponta, beleza? Fica fácil de você ler. Então, é, é nítido aqui, de 1 para N, ou seja, aqui de baixo é 1, para cima é N. Né? Nessa, nesse exemplo aqui. Mesma coisa aqui embaixo. 1 para cá, N para cá. Né? O N está do lado de cá, né? o N está aqui e o 1 está aqui. tá? mais perto. Beleza? Então, sempre esse racional e quando estiver em linha, lembra da premissa de, de, de começo final, né? O, o primeiro aponta né, de baixo e o segundo a parte de cima ali por exemplo tá a gente fez isso para cá também ó começo com um e termino com n aqui tá cardinalidade de um para n né de onde para onde né da ponta né, da base onde eu não tenho seta para ponta tá bom é, e a cardinalidade ela indica que eu tenho um registro um elemento então por exemplo aqui no login eu vou ter um código aqui o um código 1, por exemplo né? Esse código eu tenho ele uma vez, eu tenho um, dois, três, eu tenho ele uma vez só aqui dentro, tá? E o n, isso aqui que indica esse um aqui, tá? E aí o n aqui indica que eu posso ter vários registros aqui é, que, com o um, um, por exemplo. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui para cada mensagem enviada. Percebe que a gente tem aqui, né, o insert de by de login? Lembra desse cara? Então, eu posso ter vários registros inseridos por aquele ID Login. Então, por exemplo, pode ser que o Pisani, que é o ID 1 aqui, né, nosso ID 1, ele tem aqui 50 mensagens, eu tenho 50 vezes aqui o ID 1 aqui dentro. Tá? Então por isso que eu tenho esse N aqui, estou indicando que eu posso ter muitos registros usando esse ID 1, muitos registros usando o ID 2, muitos registros usando o ID 3 e assim por diante. É isso que indica a cardinalidade. Eu tenho um registro de um lado e n do outro. Eu poderia ter n para n, ou seja, muitos registros de um lado e muitos do outro. A gente vai ver também como fazer isso, tudo bem? Bora continuar. Então, agora a gente vai falar dessa última entidade que faltou falar, né? Como eu já tinha explicado, ela, ela tem um nome aqui que é composto, né? Por ano, mês e o ID do usuário, né? E dentro dela, o que, que eu tenho? Essa é a entidade mais importante. Aqui, eu registrei a mensagem. Eu fui lá e falei, olha, eu quero mandar uma mensagem com esse título. Olha que novidade bacana. E a descrição ali, minha descrição, por exemplo. Então, eu tenho esse dado, né, que eu coloquei aqui na minha tabelinha de mensagem. Essa mensagem, ela vai ser disparada, né, para todos os meus usuários. E aí, eu vou passar do usuário a usuário, pegar a configuração dele aqui embaixo, né, e aí com essa configuração eu vou saber aqui exatamente para mídia que eu tenho que mandar, né? E aí com base nisso eu vou fazer o, o meu registro aqui de envio, tá? O meu registro de send da mensagem. Como que vai ser a informação que eu vou registrar aqui? Eu vou ter o meu Object ID, tá? Esse Object ID, de novo, é o sequencial da coleção no MongoDB, né? Daí eu tenho o ID da minha mensagem, esse ID da mensagem é o ID que está aqui, ó, é, é o link aqui, tá? é o ID daqui, tá? por isso que eu tenho essa relação aqui, né, de uma mensagem aqui, N aqui, lembra que eu posso ter aqui um, um, um cenário, né, onde e vai acontecer, eu mandei uma mensagem, ela vai para todos os usuários, então o mesmo ID de mensagem que eu tenho aqui em cima, né, ele vai se repetir, Dezenas, centenas, milhares de vezes para cada usuário, né? Que eu for mandar aquela mensagem, vai ter um registro nessa coleção aqui. Beleza, bom, limpando aqui para a gente continuar. É, na sequência nós temos, né, o título e esse título aqui, né? Ele, ele tem uma cópia. Perceba que no nosso caso a gente tem o mesmo. É, a mesma coluna né? o mesmo field nas duas entidades por que, que eu tenho isso nas, nas duas entidades igual né? porque no caso de um banco não relacional é muito mais fácil do que você ficar fazendo link ali entre uma entidade e outra um join para pegar a informação de um lado para o outro né? você ir direto na mesma coleção você já tem informação que foi é, utilizada ou que será utilizada para fazer o um envio né? caso é, sofre algum tipo de alteração ou esse cara aqui seja é, excluído, né? Esse cara aqui seja todo apagado os dados dele, que não é o caso para esse tipo de mensagem, né? Eu não vou ter ali o um impacto de ter um descasamento do que foi enviado. Né. Se eu precisasse ter exatamente aquela mensagem, tudo bem, eu poderia pegar de um lado para o outro, mas isso é, elimina um pouco a performance, tá? Então é por isso que a gente faz isso desse jeito. A gente coloca ali. É, duplica tá, a informação até para manter o histórico do que foi enviado, né? O usuário leu no, no, no na, na notificação dele ali a mensagem, né? E depois alguém vai lá e mexe na, na entidade principal aqui na de mensagem, é, não vai refletir, né? O que o usuário leu é o que o usuário leu, é o que está exatamente aqui, né? Bom, aí a gente tem a mensagem que é a mesma coisa, né? A gente tem igual da outra entidade uma cópia aqui dentro, né? Todas elas aqui, né, as duas, né, são string e são obrigatórias, né, então tem que estar preenchida, não tem sentido você mandar uma notificação ali sem descrição, né. É, eu tenho aqui um campo de severidade, então eu posso falar que a minha notificação ela é crítica, ela é um alerta, ela é, é uma informação simplesmente, né, então é warning, critical ou né, information, então é a severidade da minha da minha notificação né se ela é vermelha amarelinha ou verdinha ali tá bom bom e aí por fim eu tenho para onde eu vou enviar se eu vou enviar para o Whats para Telegram pro o app né, para Push ou para e-mail e por que que eu tenho escopiado de novo aqui dentro né porque nesse caso aqui né é, eu posso mudar essas configurações, eu posso ter alterações aqui, né? Meu usuário vai lá e, e muda né? as configurações. E isso não pode, né? Depois, um dia que eu quiser consultar ali, saber se aquela notificação foi enviada para ele como. Ah, foi enviada por e-mail, Telegram e WhatsApp. Ah, por quê? Porque nessa tabela aqui, né? A gente tem é, informações aqui falando que... É, tá tudo true, por exemplo né? ou então não, ele falou que tá true só e-mail, e, e tava tudo na época que ele recebeu a notificação então ele recebeu a notificação até por sinal de fumaça né? só que como ele mudou aqui é, eu não tenho mais o dado né, de como foi recebido então dessa forma aqui né a gente tem o dado é, original né eu tenho o dado original aqui né? é, nas... nas nas mídias, né, que ele recebeu a notificação originalmente armazenado aqui, beleza? Bom, então passamos aqui por tudo, né? Falamos de cardinalidade, falamos de da, do nosso modelo de dados. Vamos falar agora do modelo relacional que a gente tem do outro lado. Aí aqui nós temos algo parecido com o outro desenho. A gente tem aqui a nossa nosso database de pessoas. A gente está falando que ele é um, um post. Né? E esse banco de dados Postgre, né? ele usa também aqui uh, o conector uh, de composição, né? indicando que aqui em cima é a parte dele. Né? Essa parte de cima aqui, onde eu tenho uh, essa camadinha People aqui, é a parte, uh, a composição aqui dele. Tá bom? Bom, uh, vamos explorar então como que foi estruturado... É, essa, essa modelagem de dados. Aqui, a gente construiu uma tabelinha de login, tá? a gente colocou uma tabelinha de login, de novo, uma parte, né, essa parte cinza aqui, é, e uma parte branca aqui dentro dela. Então, é uma layer dentro da outra, né? e aqui a gente é, está entrando no detalhe, é, usando a anotação para o próprio Postgre, para ficar fácil né, para quem utilize Postgre ali. Então, tá? Então, a tabela de login, ela não tem dado nenhum né, do meu usuário. De forma que se eu precisar apagar por qualquer motivo legal todos os dados do meu usuário, a única coisa que eu vou manter aqui nesse database é essa tabela, os dados dessa tabela. Não tem dado sensível nenhum, tá? A única coisa que eu tenho aqui, ó, é o login, né, que é o username dele ali na aplicação, a senha, tá? E se está ativo ou não. Eu posso, em determinado momento, desativar o meu usuário. Tá? Aqui eu usei a mesma coisa, tá? Eu coloquei aqui o tipo. então é, Eu estou falando aqui que ele é varchar, por exemplo, né, de 100 caracteres, e que ele é obrigatório com asterisco. Usei a, a mesma coisa tá? do outro modelo ali. Então aqui embaixo eu tenho se ele é ativo, ele é booleano. Né? É, o, o, a senha é um varchar de 100 aqui. Por que de senha? Porque provavelmente eu vou armazenar a senha criptografada, encriptada, né? É, e uma senha encriptada, tipicamente, com hash grande, né? Dependendo do algoritmo que eu utilizar. É, o login eu coloquei um varchar de 30, né? Eu tô falando que ele é unique, lógico, né? Eu vou casar o usuário com senha, então o, o, o login ali tem que ser único. Não se repete. Ele percebe que aqui eu, eu literalmente escrevi um unique aqui, tá? É... E no login, né, uma grande diferença aqui para um banco relacional, eu coloquei o pk, indicando que ele é a chave primária da minha tabela, aqui na tabela, tá? Bom, daí de novo eu tenho aqui o um link de relação, o né, um para n, eu tenho é, um login aqui, um registro, né, o id do, do pisani por exemplo, é, e nessa tabela aqui de cima, n. Tá? Eu posso ter é, uma repetição até desse id. Na prática, na prática, né, a gente até poderia ter colocado aqui um para um, tá? Eu poderia ter aqui, o em vez desse Person ID, eu poderia ter o Login ID. E aí eu, eu poderia ter essa relação de um para um. De um lado, né, na tabela de cima, um registro, na tabela de baixo, um registro. E aí quando eu faço isso, tá, eu mato é, a setinha aqui do link, eu deixo o link sem setinha indicando que ele é, é, que eu não quero falar a direção, é simplesmente link, um link, né? Ele tem a passagem de bastão de um lado para o outro, e eu não quero entrar no detalhe sobre a direção, tá? Eu posso fazer isso, o MDL deixa fazer isso também, tá? Bom, não foi o que a gente fez, né? A gente deixou assim. Então, em tese, eu poderia ter aqui, na tabela de pessoas, né? De person aqui. É, vários IDs de login, tá, se repetindo, o que não é muito legal, tá, no nosso caso aqui, até poderia ser, né, poderia ter ali um cenário onde, sei lá, um login compartilhado para várias pessoas, né, poderia, em alguns casos, já vi alguns sistemas que tem que suportam, né, mas, é, o nosso exemplo aqui, não seria, não se aplicaria, tá, de qualquer maneira, é uma regra de negócio que a gente implementa no código. Bom, então, aí aqui a gente tem o, o login ID, que veio da tabela de baixo, né? Ele é uma FK, né? Uma foreign key. A de cima aqui, tá errado, né? Esse cara aqui é um PK, não é um FK, tá? É a chave primária. E aqui eu tô falando, ó, entre maior e menor, tá vendo? Eu coloquei aqui que ele é um auto-incremente. Então, tô indicando que é, essa coluna, ela aumenta o ID, né? Vai aumentando de forma automática, tá? É... Beleza. Bom, então o que que eu tenho nessa tabela? Eu não vou entrar muito no detalhe, que acho que já deu para entender a dinâmica, né? A gente tem aqui a, o, o registro de login, que é ficar, né? Tipo inteiro. É, aí eu tenho o nickname, que é o apelido, é, aqui está aqui, né? O first name, last name, né? Primeiro nome, último nome, né? Cada um ali. É, com varchar, então o nickname, por exemplo, ele não é obrigatório, eu não coloquei o um asterisco, né, então eu posso ou não ter, né, é opcional. É, já o primeiro nome, o é, first name aqui, ele é obrigatório, né, o last name também é obrigatório, age aqui, idade, né, também é obrigatório, né, e se está deletado ou não, também é obrigatório. Caberia aqui a gente colocar aquele maior ou menor, né, falando que o default aqui dele seria... Falso, estou né? inserindo um registro novo, é, aquela pessoa não nasce apagada, né? ela nasce ativa. Beleza? Bom, limpando aqui minha, minha lousa, é, aqui para cima a gente tem uh, uma tabelinha interessante, né? que serve para representar um relacionamento de N para N. O que é um N para N? Imagina que eu tenho... Uma pessoa, né? E do lado de cá eu tenho que endereço. É, eu posso ter vários endereços. Tá? Uma pessoa pode ter vários endereços. Então, por exemplo, a pisani pode ter uma casa é, em São Paulo, pode ter uma casa no Rio, pode, ou então, por exemplo, é, em São Paulo mesmo, ele pode ter um endereço comercial, um endereço residencial, um endereço de correspondência, tá? Só que acontece uma coisinha aqui. É, até então poderia ser né, de 1 um para N, um, uma pessoa aqui, né, do lado de cá, N aqui, poderia ser assim, 1 né? um para N, poderia. Tá. Só que o, o que, que acontece? O endereço que está aqui, talvez ele seja também utilizado pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu filho, né? Talvez o, o endereço principal meu seja o endereço de correspondência, sei lá, de um filho meu ali que casou. Então ele tem um endereço de correspondência que é o meu. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar? Aqui é um banco relacional, não não relacional. Então fica estranho duplicar. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tabelinha aqui, no meio, que é essa aqui que a gente estava falando, né? que vai ter o ID do lado de cá, olha lá, eu tenho o Person ID, que é daqui, e eu tenho o Address ID, que é daqui. Então, de forma que eu tenho um, um para N, né, um aqui, N aqui, e um aqui, N aqui. O que, que vai acontecer? Eu tenho um N para N. Ou seja, o mesmo endereço pode pertencer a várias pessoas, e a mesma pessoa aqui pode usar vários endereços, então eu tenho N pessoas para N endereços, é um relacionamento de N para N. Então essa aqui é a forma mais simples que a gente tem de representar um relacionamento N para N, tá? através de uma entidade central aqui que tem o um ID do lado de lá, né? ela, ela tem que ser N, né? do lado de cá ela tem que ser N, é, sempre, né? e do lado de lá ela é 1. Então, mesma coisa para a tabelinha de baixo. Fechou, tá? E aí, olha só que coisa interessante nesse desenho, né? A gente tem é, aqui um pfk e pfk, né? Estou indicando que ele é chave primária. É, lá do lado do endereço, ele é long. Por que, que ele é long? Porque se eu tenho muitos endereços, talvez eu tenha um volume maior do que é, a minha, o meu person aqui. Então, se person é int... E uma, uma pessoa pode ter vários endereços, talvez histórico o int. Então eu vou usar long do outro lado, tá? Por isso que eu tenho essa diferença de tipos aqui, long para o endereço e int para pessoa, tá? É, e acontece mais uma coisa legal aqui, que eu tenho o meu endereço como black box. Pô, por que, que o endereço tá aqui como black box? Porque imagina o seguinte, endereço ele tem, ele é composto por país, Cidade, né? eu tenho ali é, bairros, né? Eu posso ter várias coisas ali para compor tá? uh, o meu endereço, o meu address. Então, eu tenho o F, né? Estado, né? Cidade, país, é, né? O código postal, eu tenho várias informações aqui. É, para esse desenho, não me interessa. Talvez esse banco de dados seja um outro micro-database, já está preenchido, por que, que eu tenho que entrar no detalhe dele? Não preciso. Então o que, que eu faço para fazer o link desse, dessa parte do modelo que já existe com o meu modelo? Eu uso o black box. Minha caixinha preta aqui. Representou né, a minha entidade, ou todo o conjunto daí para trás, o qual eu não quero detalhar, não faz sentido, meu desenvolvedor não precisa. Então eu deixo no meu desenho só o que o meu desenvolvedor precisa. Tiro todo o resto. Tá? Bom, muito legal isso do MDL, né? É, e aí aqui nós temos as outras entidades, eu tenho aqui uma entidade de, é, de telefones, né? E aí aqui sim, ó, de novo eu tenho uma situação onde eu posso ter um telefone, por exemplo, eu tenho o meu celular. O meu celular ele pode ser o meu telefone primário, mas ele pode ser um telefone de recado para minha esposa ou para outra pessoa. Então o mesmo telefone pode ser utilizado para várias pessoas. Nesse caso, o que, que eu fiz aqui? Eu utilizei também uma tabelinha aqui de N para N chamada Person Phones, né? Telefones da pessoa. E aí, né? na verdade, essa tabelinha aqui está com problema, ela está errada aqui na minha modelagem de dados. Né? Aqui deveria ser é, Person ID, tá? em vez desse fone, vamos arrumar aqui. Vamos lá, vamos deixar redondinho aqui. Deveria ser Person ID. ID, tá? É, é o que eu deveria ter aqui. E ele ali, no caso, ele é um int, né? tá E aí, o de cima aqui, ele é long. Como a gente tinha no, no cenário anterior ali, que é o meu é, telefone aqui, tá? Bom, ajuste feito aqui manualmente nas tabelinha, a gente tem o é, um modelo de dados, onde eu tenho, literalmente, o... A tabela de telefone, né, e a tabela de pessoas, e de novo aqui um cenário onde eu tenho um N para N. Uma pessoa, né, N aqui na nossa tabelinha de relação de pessoas por telefones, e um telefone, N na nossa tabelinha de relação por telefones. Então, de novo, o cenário de N para N. Daí aqui eu tenho a tabelinha mais simples, que é a nossa tabelinha de e-mail, né, e a tabela de e-mail, é, eu posso ter vários e-mails de uma única pessoa, mas... Eu não tenho aquele cenário de N para N, né? Não tenho um e-mail de correspondência, e-mail de é, profissional, que é o mesmo e-mail para uma outra pessoa. Então, é 1 um para N, né? Uma pessoa, N e-mails. E aqui, simplesmente, eu tenho o ID da pessoa, né? O e-mail, propriamente dito. E se ele está deletado ou não, tá? se ele foi excluído ou não. Beleza? Então, basicamente, é isso que eu tenho aqui embaixo. É a tabela mais simples que a gente tem. Cardinalidade de 1 um para N, né? Uma pessoa, N e-mails, então eu poderia ter várias vezes o ID da pessoa aqui embaixo, né? Pisando para ter 50 e-mails, se ele quiser. É... E é isso, beleza? Dessa forma aqui a gente tem um database, né? É... Relacional se ligando aqui em um desenho com um database não relacional, que é o nosso database de mensagem. Aí, só pra gente passar ali, como eu havia prometido, né, pra gente fechar aqui, vamos falar do modelo lógico, e olha só como, como que o modelo lógico fica, né, ele fica muito mais simples do que o outro. Aqui, é uma cópia do desenho de baixo, tá? Só que, ao invés de utilizar, por exemplo, string, no caso do banco não relacional do meu MongoDB, né? eu trabalho aqui com text, tá vendo? eu mantive né o asterisco ali para indicar obrigatoriedade né eu mantive aqui o, o maior menor maior menor para indicar é, o que eu tenho dentro né o tipo do campo tá eu mantive todas essas coisas mas é, por exemplo no caso dessa tabelinha aqui eu não tenho eu não tenho a, a coluna aqui de chave primária eu tirei ela fora daqui não faz sentido tá o é um modelo lógico eu não preciso entrar nesse nível de detalhe então basicamente é isso que a gente faz na modelagem lógica, tá, a gente coloca termos mais genéricos aqui, por exemplo, ó, booleano, né, eu coloquei number para número, né, é, um object aqui para indicar que é um objeto, né, o cara que tem um, é, talvez um, um, um id, né, eu coloco um object ali, né, não é o caso que na verdade o date ele poderia ser literalmente um datetime, né, na modelagem lógica, mas a gente colocou um object ali para ele, tá. É, trabalho também com cardinalidade posso usar esse link traçadinho para indicar que ele é fraco nesse caso né afinal de contas eu também estou representando aqui que o login vem da, da minha person da minha people aqui né da minha do meu database de people né é, mas basicamente né está mais enxuto então, tem bem menos coisas aqui sendo representadas basicamente aquilo que eu falei né a gente mudou aqui os, os termos, né, para algo mais genérico, né, e a gente também colocou aqui dentro, tiramos, né, extraímos aqui é, as, as colunas, né, que representam ali efetivamente a chaves minha, né, chave primária, chave estrangeira, tá. Bom, do outro lado, no meu banco não relacional, a lógica é exatamente a mesma, né, eu tirei aqui, por exemplo, as colunas que a gente tinha aqui de pk, ó, não existem mais. Tá, eu tirei ela só. Eu entendo que a cardinalidade aqui, ela existe também, mas ela é da minha tabela de login para minha tabela aqui de person, por exemplo, né? E quando eu tenho um n para n, olha o que eu fiz aqui. Eu trabalhei com, eu coloquei um n para n, né? Ou seja, n do lado de cá e n do lado de cá, né? E eu não precisei entrar no detalhe e trazer aquela tabela intermediária que a gente tinha aqui lembra que a gente tinha uma tabelinha intermediária eu tirei ela fora mesma coisa para cá ó eu também coloquei um n para n aqui e tirei a tabelinha intermediária tá então a, a modelagem lógica ela é muito parecida com a física né tem a mesma ideia o mesmo é, a mesma estrutura né eu tenho as entidades eu tenho é, os fields eu tenho os conectores tudo igualzinho mas eu tiro né, a detalhes ali que são do meu banco. Então, eu não preciso falar que ele é Varchar, eu não preciso falar que ele é, é, enfim, Unique, né? Que pode ser que um banco tenha a possibilidade de colocar, pode ser que outro não tenha. Eu poderia até mesmo tirar aqui esse e daqui, tá? Eu poderia deixar só o nome do banco, né? Para indicar que eu tenho é, micro databases, né? Que é a forma como está organizado. E tirar fora, poderia, tá? E... porque eu tô ocultando literalmente esses detalhes do, do meu banco de dados, do meu tipo de banco de dados. Beleza? Então, assim, só pra gente fechar esse conteúdo, é, é importante que você tenha em mente, né, não só essa divisão de lógico com físico, né, que o físico eu entre um pouquinho mais no um detalhe, eu trago... PK, FK, se é UNIX, se não é, o tipo ali, a quantidade de caracteres que eu tenho, eu trago mais detalhes né, no físico, é, mas também como eu segmento, é importante a gente entender tá, é, que a gente tem que segmentar adequadamente o nosso sistema. Tá. Então no caso, por exemplo, de uma modelagem dessa de banco não relacional, como a gente falou, tem a questão de como que você vai estruturar suas coleções. Se você vai colocar tudo dentro de uma única coleção, ou se você vai organizar essas coleções por ID de usuário. Qual que é a estratégia daquela coleção? Se estiver falando de um banco não-relacional, de um Mongo. É mais leitura? É mais insert? Como é que você vai buscar essas informações? Então, você estrutura a sua coleção para que seja fácil de você conseguir depois codificar, programar. Tá? A tua programação ela tem que ser simplificada, né? ela, ela não tem que... Ir. É, ser toda adaptada, tem que fazer um monte de gambiarra ali para buscar o dado mais rápido, você já tem que pensar nisso aqui, tá? É o momento de você estruturar a sua aplicação, como a gente falou, por exemplo, em alguns casos, poxa, é mais fácil eu colocar o ID ali na, no nome da minha coleção, né como é esse caso aqui de cima, né? eu coloco o nome ali, né facilita a minha vida depois para fazer uma busca, porque no meu código eu passo notification underline o ID do meu usuário, o ID do meu login. Pronto. E o ano mês atual. Pronto. Né? Eu já achei a, a minha coleção. Aí eu percorro uma, um, um universo de dados muito menor. Se que fazer um SIC, né? o que é o seek. o seek é percorrer toda a entidade, né? do começo ao final, para fazer a busca. É, eu faço isso com um universo de dados menor. Imaginando que um, um banco não relacional é feito para volumes maiores de dados para volumes replicados, né? E eu tiro esse peso de relacionamento e tudo mais lá do banco e trago isso para minha aplicação, tá? Então é aí que entra a, a, a importância né, de você projetar bem, principalmente o banco no relacional, tá? E aí a gente tem essa parte aqui do banco relacional, né? O banco relacional, nem sempre você precisa normalizar tudo, tá? às vezes você vai para a terceira forma normal que é o que a gente usou aqui tem um, um único ID né que é, esse único ID ele é PK né ele não se repete né dentro de cada entidade ali eu tenho é, os dados que são relacionados àquele ID eu então não tenho dados é, que não fazem sentido para aquela entidade isso é normalização né terceira forma normal na verdade né é, eu poderia ter outras, né, segunda forma normal, quarta forma normal, tá, poderia. É, a gente não vai falar sobre normalização aqui de modelo, mas eu poderia aplicar várias formas normais, eu poderia trabalhar com o modelo mais data warehouse para relatório, tá. Então, a modelagem de dados aqui, ela vai variar também de acordo com a sua necessidade de uso do, daquele dado. Se o dado, ele precisa é, ser muito consultado, né, ter muitas consultas, você precisa pensar, poxa, talvez eu venha precisar depois criar ali é, índices, tá, para facilitar a busca. A gente tem conteúdos também falando sobre índices, né? Cluster e não cluster aqui no canal que vale a pena depois dar uma olhadinha, né? É, mas enfim, né? O grande ponto é que você também precisa pensar no banco não-relacional. A imensa maioria dos cenários você vai trabalhar com normalização para Parte dos casos, né? Você vai normalizar né, na terceira forma, normal que é o jeito aqui que eu trouxe nesse conteúdo, mas não é uma regra, né? Não é 100% das vezes a maioria, mas não é 100%. Vai ter situações ali que você vai precisar, né? É, como eu falei, um relatório, né? Talvez um relatório de D-1, que tem um volume muito grande de dados que você não pode locar, né? Aí você vai fazer um, um outro database, vai fazer essa troca, tá. O objetivo dessa aula não é esse, né, não é a gente entrar no detalhe de como projetar o database, mas é, né, como a gente passou aqui, efetivamente demonstrar como que você faz a sua modelagem de dados, como que você desenha, né, usando o MDL. Legal? Aqui, então, nós passamos por aqui sobre como fazer uma modelagem de dados usando MDL 2.0, né, quais são os elementos que a gente utiliza, a gente passou pela modelagem física, né, entramos muito no detalhe, explicamos como que a gente usa a cardinalidade, né? tudo usando os, os elementos nativos do MDL, né? e também passamos pela modelagem lógica. De forma que agora a bola está com você. A partir de agora você consegue também fazer modelos de dados para o seu projeto, melhorando muito, mas muito mesmo, a qualidade, a previsibilidade, a padronização né, dos seus projetos, do projeto que você participar talvez como um desenvolvedor, não como um arquiteto, né? Mas você já pode começar a fazer esse trabalho e levar para sua equipe, mostrar para sua equipe, né? Começar a levar o desenho, né, embaixo do braço aí, é o um primeiro passo para você começar a brilhar com modelagem de dados e por que não como um arquiteto. Legal? Bom, então, se você gostou desse conteúdo, fica o pedido para você deixar um like para a gente e de compartilhar com aquele colega teu que também curte arquitetura, né? É, para que, enfim, ajude ele também com modelagem de dados daqui para frente. Bacana, Arc! Por você ter ficado comigo até agora, você é top demais! Obrigado de coração, Arc! Até a próxima!